Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e se você está assistindo esse vídeo é porque algo deu errado. Eu deixei este vídeo planejado para caso alguma coisa me impedisse de fazer o vídeo do dia. Então mesmo assim, sejam bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. Bem, amiguinhos, quando eu planejei fazer o VEDA Eu sabia que ia ser muito difícil Porque eu estava assumindo um compromisso Na qual eu não sabia se eu ia conseguir completar Pois é um desafio muito grande Fazer vídeos todos os dias Era um compromisso que eu estava assumindo Com o meu público, no caso, vocês E quando você cria um canal no YouTube É exatamente isso que você está fazendo Você está assumindo um compromisso Com a sua audiência Se você diz que vai postar vídeos em tal data em tal horário as pessoas vão esperar pelo seu vídeo elas vão estar lá para te assistir porém nós sabemos que muitos imprevistos acontecem neste caso você deve ter um plano B ou um vídeo reserva ou um vídeo gaveta chame como você quiser e o vídeo de hoje é simplesmente isso que eu estou tentando mostrar para vocês não custa nada você se organizar um pouco e na hora que você for gravar o seu vídeo como sempre faz você gravar um outro vídeo reserva para substituir caso algo de errado aconteça então amiguinhos esse vídeo vai ficando por aqui mesmo sendo curto espero que vocês tenham gostado pois apesar dele ser curto ele ele está passando uma grande lição, sempre tenha uma carta na manga, um plano B, um vídeo reserva, no caso o seu vídeo gaveta, como eu disse antes, chame como você quiser, mas Utilize disso Então amiguinhos não esquece de se inscrever aqui no canal Compartilhe com seus amigos Você também pode me seguir nas minhas redes sociais Que eu estou sempre postando por lá Os problemas ou as novidades Ou qualquer coisa que aconteça né? Então é isso aí amiguinhos Até o próximo vídeo